Todos os comentários neste vídeo são piadas. Entra no grupo do Discord que está na descrição e inscreve-te no canal.